Vamos nutrir os cabelos? Vamos? Então, a máscara que eu trouxe pra você hoje é sobre nutrição. Vem! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Quem aí não faz um procedimento que danifica o cabelo? Todo mundo, né? Ou é tintura, ou você vai fazer um uma, uma alisamento, ou você vai fazer uma progressiva, ou você vai... luzes. Cara, não tem jeito, a gente tá sempre escovando o cabelo então, né? Isso tudo acaba danificando muito o nosso cabelo. Então o que a gente tem que fazer? Cuidar dele, gente! Não tem jeito! A gente mesmo já danifica, então a gente tem que fazer o quê? Consertar essa bagunça que a gente faz, não é mesmo? Então pra gente fazer isso, pra gente consertar, né? No caso, no meu caso, pra eu consertar o que eu faço, eu faço o cronograma capilar. Então o que, que é isso? Primeiro quero te dizer que eu já gravei dois vídeos aqui no canal falando sobre cronograma capilar eu sou super adepta, amo cronograma capilar, meu cabelo é um divisor de águas entre o que era e o que é agora então dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhada e vou deixar aqui embaixo também nos comentários o link pra você dar uma olhadinha nesses dois vídeos organização e como eu faço e a máscara que eu trouxe pra hoje ela se encaixa numa das etapas do cronograma chamado Nutrição tá essa máscara é a de açaí da Ienza, ela faz parte da linha Espá do Cabelo e a Ienza lançou várias dessas máscaras, e uma delas eu estou usando. E vou contar pra você tudinho o que, que eu achei, qual foi a minha experiência. Eu já usei, essa já é a quarta vez que eu tô usando. Então eu vou falar tudo sobre ela. Uma das coisas que eu queria avaliar é o produto em si, até pra você conhecer. Então ele vem nesse pote aqui de 480 gramas, tá? Eu acho que esse pote tem um design bem, bem elaborado. Não adianta, a gente quando bate o olho, a gente gosta muito do que vê, né? Eu acho importante quando a empresa tem essa preocupação de estar... Tá Preparando uma embalagem com cuidado, uma embalagem bonita. Eu acho que agrega valor ao produto. Então assim ele, bem, ele é bem explicativo, né? Tem toda a composição. Então o produto, a embalagem, adorei. O produto em si, é, ele tem essa consistência aqui, ó, tá? Então você observa que não é aquela famosa pomada, aquele produto que agarra no pote, mas não sai nem a pauta. Soca e o bicho fica lá. Não, ele cai, tá vendo? ó Ele tem uma certa emoliência. Agora, para tudo, para o perfume. Ai, é muito bom. Agora, o perfume não fica no cabelo, não, tá? É só no pote mesmo. E ele rende, rende, rende, rende, rende. Eu já usei quatro vezes, ele tá assim, né? Nem se mexe. Agora, eu vou mostrar a aplicação, como é que eu fiz. Tá? Um pedacinho só para você ter uma noção, ter uma ideia Qual é a forma que eu faço a aplicação Dá uma olhada cheio do produto. O produto, ele tem, a, pro a proposta dele é de nutrir e ele realmente nutre o cabelo, tá? Eu sinto que os meus fios ficam fios mais macios, eles ficam, eles respondem bem, meu cabelo é fino. Então, uma das coisas que eu tive a preocupação foi o que? Aplicar essa máscara logo após a tintura. Por quê? Porque a proposta dela realmente é de nutrir. Eu aplico uma química, mas ao mesmo tempo eu tento recuperar essa fibra capilar Então o que, que eu tô sentindo? Tô sentindo que meu cabelo tá macio Ele tá, é, ele tá um cabelo mais pesado não, O frizz é uma coisa que eu achei que ele deu uma, uma melhorada não, Ele não fica assim tão, tão arrepiadão, tá? Eu acho que o frizz ele segura justamente por causa desse peso, né? Um ponto negativo e eu não diria que seria um ponto negativo Eu diria que seria a minha preferência, tá? Eu prefiro, eu escolho, se tiver dois assim você, Qual que você escolhe? Eu o esse eu vou escolher a máscara de, de, que tem aquele, aquela consistência de pomada, sabe? Sabe aquela máscara que você vira o pote ela não sai, não sai, não sai? E é essa que eu gosto. Quando a máscara ela é, muito, ela é mais emoliente, ela é mais molinha, eu gosto de deixar o cabelo mais, é, mais seco. Ou seja, eu, eu gosto de te retirar a água. E a hora que eu vou colocar o creme e enluvar as mechas, eu percebo que a, a absorção é melhor. Então se o meu cabelo tiver com um pouco de água e eu colocar um creme emoliente, vira uma lambança e a impressão que dá é que ele não fica, ele se escorre, ele se, ele, ele se vai, entendeu? Mas no mais, ela atingiu totalmente o objetivo e tô adorando utilizar, meu cabelo tá ficando muito bom e assim, super recomendo essa máscara de açaí. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, vem, se inscreve. Vai ter muito vídeo legal vindo por aí, tá legal? Se você tem aquela amiga que faz escova, que pinta o cabelo, que faz progressivo e faz mais um bocadinho de coisa, compartilha esse vídeo com ela. Vai que ela tá precisando aí de um creme de nutrição e tá sem saber o que comprar. É uma dica, é uma experiência que pode ajudar ela, quem sabe. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.